tudo bem Hoje nós vamos falar dessa regeneração linda que está acontecendo aqui na Terra eu sei que humanamente falando olhando nossa a guerra, a pandemia, como é que pode tarará, mas é um algo muito formidável eu vou explicar o porquê para um planeta se sutilizar ele precisa limpar né? e é isso que a Terra tá fazendo ela tá limpando cada ser, cada molécula, cada ordem genética está fazendo reparos neurais, está fazendo reparos nas suas células, está fazendo reparos no seu sangue, está fazendo reparos em quem você é. Então a gente vai deixar de acreditar só no aspecto humano, mas para viver esse ser espiritual, como humanos, e tudo vai se tornar cada vez mais sutil, por isso que a limpeza está cada vez mais densa, por isso que parece que a gente está vivendo em meio a uma fumaça cinzentada, né? Mas tudo isso vai ser limpo. É em todo mundo? Nem todo mundo vai aceitar. Mas tem pessoas que acreditam muito nesse lugar mais endurecido, então essas pessoas que estão mais voltadas, eu chamo, eu faço uma alusão ao endurecimento com o primitivismo, né, uma coisa mais grotesca, mais, sabe, então esses irmãos, essas irmãs, essas consciências, eles vão ser realocados para outros planetas, muitos já estão indo, eu já vi isso acontecer, eles estão sendo levados para entrar num novo ciclo de aprendizado, de teste, onde é necessário repetir muita coisa do que a gente já viveu aqui na Terra. Aqui na Terra, essas pessoas não voltam mais, tá gente? Não, é claro, um caso específico, outro, mas aqui não volta porque aqui vai ser muito sutil. E já começou, tem até datas que alguns grandes caras que vieram aqui, que acabaram falando e eu, eu me sintonizo muito com essa data, acredito que vai ser um é uma virada de uma nova era assim muito forte a partir de 2057 do ar tá mais leve de tudo ser mais sutil a nossa natureza as nossas necessidades vão mudar né os recursos as formas de como a gente vai viver vai mudar mesmo não tem como não vai mais ter como se manter nesse sistema tão formatado e endurecido que nós estamos aqui então tudo realmente vai se sutilizar, a gente está bem no meio dessa limpeza forte. A partir de um ano específico, parou de, de vir a almas já com esse peso de reparo. Vai, vou usar termos humanos aqui de maledicência e tal, não eles só mandavam casos muito pontuais para fazer determinada limpeza, que seria muito interessante. Mas parou de um, assim, um ano muito próximo, tá, gente? Assim, então, a gente já está tendo essa grande virada. Então, assim, o que eu estou querendo dizer é para as pessoas não se preocuparem, é, não entrar nesse looping de desespero porque tá tudo certo, só está sendo mostrado o que estava guardado por tanto tempo. Então, todas essas coisas estranhas, pesadas, ruins que a gente enxerga, não vai ter mais. <risos> não é uma delícia saber disso? E claro, pessoas de repente que você ama muito, você se preocupa que essa pessoa está... insiste em ainda estar tá nesse caminho, também não se preocupe. Porque essa pessoa vai ter mais um giro, vai ter o momento dela de aprendizado e vai chegar num instante que ela vai estar tá mais consciente, mais lúcida, vai ter saído desse lado mais primitivo. Então, nós estamos em plena regeneração, todos vocês. E todo mundo que está encarnado, isso é importante dizer, todo mundo que está encarnado tem uma escolha que é, assim, é super flutuante quando eu entro no campo das pessoas, porque nada está definido, vão ser suas escolhas diárias que vão escolher permanecer aqui ou não, ou ir para um lugar de repente mais parecido com a terra de antes, e aí eu preciso dar esse aviso, o que, que você vai escolher nesse momento qual vai ser a prática e não precisa de grandes coisas como eu sempre falo, você simplesmente faz escolhas melhores para o seu ser né? Ah, tomando cuidado para não prejudicar ninguém com pensamento, com palavras, tomando cuidado para não fazer isso consigo mesmo, né? lembrando de ser o que você quer ser 24 horas do seu dia. São detalhes, sabe aqueles detalhes que você fala, ai, não vai dar para fazer isso, meu Deus. Eu, ai, ah, eu acho melhor dar uma olhadinha nisso. <risos> é melhor dar uma olhada, sabe por quê? porque esse momento é um dos momentos mais importantes para o nosso fractal, para quem somos, para a nossa alma, de verdade. É um momento decisivo para a gente realmente dar um pulo e não entrar mais em zonas de aprendizados tão pesarosos. Não precisa, porque se você tem consciência, se você tem lucidez, você se mantém nesse lugar. Então você não precisa ficar repetindo de novo. É igual voltar lá para a primeira série. Mas tem, é, tem a sua perfeição, tem o seu enredo maravilhoso. É como eu sempre falo, tem a sua beleza. É, esse vídeo não é com o intento de, de causar pânico em ninguém, muito pelo contrário. Na verdade, é com o intento de fazer com que vocês tomem consciência da importância de fazer escolhas saudáveis para você hoje, não é amanhã, é agora. Por isso que nesse projeto a gente vai primeiro trabalhar com o livro o Poder do Agora, que foi totalmente inspirado pelo Eckhart Tolle, maravilhoso, né? ele escreveu tantos outros, mas a gente vai focar muito nele, nos trabalhos, nas atividades de atenção plena, junto com a Sandra, faz uma leitura de aura linda, ela vai instruir nessas meditações que já estão prontas, que eu já já vou passar o site de novo, porque eu não terminei ainda, eu tô saindo aqui, ó, cobrada. <risos> e, e na sequência, a gente vai trabalhar com o livro de ouro do São Germão, 1, que tem as palavras de afirmação, eu sou, para reprogramar cada detalhe do que vocês estão sentindo. E na sequência, cartas de Cristo, que ele é mais complexo. Uh, mais complexo porque ele exige uma atenção, é estudar né? todos nós aqui já lemos esses livros, mas é estudar é entender cada linha internalizar e falar, poxa vida eu vou, eu vou aplicar até o seu subconsciente enraizar aquela dinâmica e aí a proposta é a seguinte nessa regeneração tão forte eu quero propor o um encontro por mês no Zoom quem quiser escreve aqui para mim uh, é livre aí tá? a gente vai passar o link para vocês vou criar um grupo e aí nesse grupo no zoom a gente vai fazer exercícios de sensações de paranormalidade de ouvir o seu eu superior né de entender a sua sensibilidade e comentar sobre os livros que a gente está estudando fazendo uma junção tá? a gente vai separando o poder do agora mais voltado para os exercícios tá? O livro do Saint Germain são as afirmações que eu falei que a gente vai usar muito para reprogramação. E Cartas de Cristo sempre vai ficar mais para um final. Tá? Então a gente começa com os dois primeiros livros que eu falei. Tá? E aí depois, mais para frente, quando a gente já tiver bem enraizado muito do que tem nesses livros e das inspirações que vão vir, porque a gente vai treinar escrita, vai treinar canalizações escritas, vai vir... Ah, vai ter muito trabalho de afastamento também, de encaminhamento de alguns irmãos, irmãs, algumas energias negativas que estão pairando aí, as pessoas não estão encontrando forças em si mesmas, a gente vai fazer o afastamento junto com a egrégora, o Sananda já falou, já está acontecendo, já está, muitos já estão em assistência, porque é importante para dar mais espaço para essa limpeza, tá, e é isso, <risos> tudo isso, é simplesmente isso. Então quem quiser participar, me dá um toque, tá bom? Vai ser uma vez por mês, então a gente vai começar, a gente tá no dia 8 do 4, já vou organizar com a Sandrinha pra gente começar aí ir pro meio desse mês. O que, que vocês acham? Ah, pra gente começar a já sentir essa energia, então eu sugiro já começar a ler o primeiro capítulo do Poder do Agora. Porque é imprescindível vocês treinarem a atenção plena. Não em frequências uh, baixas, mas numa uma frequência amorosa. Tá? E isso a gente vai ensinar lá no site que eu prometo passar entre hoje e amanhã para vocês, tá bom? Um beijo!